7 horas em ponto, bom dia, Mato Grosso está de volta e no papo das sete de hoje nós vamos falar sobre trabalho, sobre a necessidade de segurança no trabalho para se evitar acidente de trabalho e também a conciliação em alguns casos. Para isso a gente recebe a juíza do trabalho, a doutora Leda Borges está aqui com a gente, ela também é coordenadora do Centro de Conciliação do Estado. É muito bom receber a senhora aqui, muito bom dia. Bom dia, Tiago. Primeiro, para a gente falar do Abril Verde, queria que a senhora falasse sobre a importância desse mês e qual é o principal objetivo desse mês. O Abril Verde, ele visa especialmente conscientizar é, as pessoas que estão na, na relação de trabalho quanto à importância de um ambiente de trabalho seguro, né? então o foco é especificamente na prevenção do acidente de trabalho. E nesse, nesse foco de conscientização? Para se evitar um acidente de trabalho, essa responsabilidade ela tem que ser distribuída entre os empregadores e os empregados, cada um fazendo a sua parte, tendo acesso a todos os equipamentos de segurança e também as orientações básicas para se evitar o acidente, né? Sim. É, nas nossas palestras né, do Getrim, que é o grupo de trabalho seguro, nós sempre destacamos essa responsabilidade que ela é tanto do empregado quanto do empregador. Porque se, por um lado, o empregador ele tem que distribuir ali todo é, o aparato de segurança, é, entregar os equipamentos de proteção individual e proteção coletiva do ambiente de trabalho, o empregado também ele tem a responsabilidade. E a gente sempre repassa isso para o empregado, que o primeiro a cuidar dele é ele mesmo. Né? Eu, a, a minha saúde, em primeiro lugar. Né? Então... É, a responsabilidade de usar, de participar dos treinamentos né? várias, várias atividades exigem é, treinamentos específicos né? Principalmente frigorífico é, A parte de el eletricidade também Nós temos muitos acidentes né? Então o empregado ele é obrigado a participar, usar os EPIs E se ele não fizer, ele pode inclusive sofrer a penalidade máxima que o empregado sofre, que é a dispensa por justa causa. Nesse processo, havendo alguma irregularidade, é, o trabalhador ele pode procurar ajuda ou pode tirar dúvidas em alguns órgãos? Quem que ele pode procurar quando ele tem dúvidas ou, de repente, quer mover uma ação, por exemplo? Então, se a dúvida dele for em relação ao ambiente de trabalho seguro, ah, o meu empregador não está disponibilizando os EPIs. Isso está colocando a minha vida em risco. Né? Ele pode ir até o sindicato e, e, e ditar isso, né, dizer isso, ou ele pode procurar o Ministério Público do Trabalho ou até mesmo um advogado. O advogado pode fazer as instruções, dar as instruções para ele e se necessário, se persistir essa atuação, aí é, ele pode ajuizar uma ação. Quando a gente fala de afastamento, muita gente associa com acidente, por exemplo, em frigoríficos, como a doutora falou, é, acidentes envolvendo eletricidade. Mas hoje em dia, dentro do ambiente de trabalho, ter qualidade em relação à saúde mental também é algo que empregadores e empregados precisam ter muito cuidado? Sim, com certeza. O ambiente de, de trabalho é, é a saúde mental. Nós temos alguns. É, Alguns setores que o ambiente de trabalho, essa saúde mental, ela é um pouco mais afetada. Né? Então, é, a preocupação, o direcionamento do empregador para que tenha é, um ambiente, tenha acompanhamento psicológico para algumas situações, né? ele tem ali um setor que proporcione outras atividades, que, que ele tenha ali um tem uma qualidade melhor né? na saúde mental. Esse foco também é muito importante para nós. Sobre conciliação, eu sei que a senhora é uma defensora, <risos> até porque faz parte da coordenação de um núcleo muito importante. Qual é a, a principal vantagem da conciliação? E a gente está falando isso por um motivo especial, né? Sim, agora <risos> vamos falar de uma coisa muito boa, né, que é a conciliação, inclusive nos casos de acidente de trabalho. Porque às vezes nós temos ações aí muito é, emblemáticas e de uma solução muito difícil e quando a gente traz para a conciliação as partes sentam, conversam e isso é, é resolvido. Eu sou coordenadora do centro de conciliação do Tribunal do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e aí nós temos competência no Estado todo para atuar na conciliação. O evento que você falou, né? É a Semana Nacional da Conciliação E ela acontece do, nos dias de 22 a 26 de maio né? A nossa Semana de Conciliação Ela é nacional, então ela já é tradicional E durante essa semana Todas as pessoas que têm um processo na Justiça do Trabalho Podem escrever o seu processo Para que ele vá para a mesa de negociação é, então, as partes, tanto o empregado, o empregador, independente da fase processual, porque às vezes eu acabei de distribuir a ação, ah, mas será que eu já posso? Pode. Não, meu processo já tem sentença, então não posso mais fazer acordo? Pode. Enquanto o processo estiver tramitando, você pode pedir para que esse processo vá para a mesa de negociação. E a senhora estava explicando justamente isso, né? Porque alguns processos levam anos, porque o, o empregado está lá, e aí ele entra com a ação da justiça o advogado passa a representar esse empregado, depois um outro advogado passa a representar o empregador <risos> e um juiz tentando mediar isso na conciliação é para resolver isso de forma rápida, ou seja o, o trâmite que poderia levar mais de um ano, muito tempo, pode ser resolvido ali numa mesa, colocando as partes frente a frente e sair de lá com uma solução Perfeito, Tiago é, o nosso lema é, este ano né, na Semana Nacional, porque ela sempre acontece em maio, é que você dê o primeiro passo. Né? Quando eu distribuo a ação, a ideia, às vezes, que as pessoas têm é ah, eu distribuí a ação, agora está na mão do advogado e do juiz. Não necessariamente. Se você ajuizou a ação, você pode, a qualquer momento, solicitar que esse processo venha para uma mesa de negociação e aí, na mesa de negociação, as partes elas retomam as rédeas desse problema que a princípio elas entregaram para um terceiro que é o juiz né? entregaram, ó oh, senhor juiz, o senhor resolva quando vem para a mesa elas vão sentar, vão conversar e vão participar da construção desse, da solução do seu problema né? então, como você disse no começo eu sou apaixonada pela conciliação porque a meu ver é a melhor solução para o, o, o caso porque as partes elas, como elas construíram a solução Ambas saem muito mais satisfeitas Do que com uma sentença Com uma decisão judicial Porque a decisão judicial vai ser Vai ser sempre é, Favorável a uma das partes né? vou, Eu vou deferir Eu vou entregar o bem para uma pessoa O bem da vida para uma pessoa E na mesa de negociação não As partes constroem eu quero agradecer a presença da, da juíza do trabalho, doutora Leda Borges, e para a gente encerrar, só reforçar a necessidade né, de se inscrever para a Semana da Conciliação, se tiver alguma dúvida, pode procurar o TRT, pode entrar no site do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso para tirar dúvidas também, e quem sabe se já resolver esse processo que às vezes ia levar muito tempo, né doutora? Isso mesmo. É, nós estamos então à disposição lá no Centro Judiciário, todos os endereços nós temos no site e estamos aí, prontos para recebê-los para mais uma Semana Nacional de Conciliação. Muito obrigado, bom trabalho.